Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é Milton Guterro. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma nova forma de ver as situações desagradáveis que acontecem em sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho e deixe um like nesse vídeo se ele fizer sentido para você. Quando uma porta se fecha, outra se abre, mas tantas vezes olhamos por tanto tempo e com tanto pesar para a porta fechada que não vemos as que se abrem para nós. Essa é uma frase de Alexander Graham Bell. Quando uma porta de felicidade se fecha, outra se abre, mas muitas vezes olhamos por tanto tempo para a porta fechada que não vemos aquela que foi aberta para nós. Ellen Keller a maioria das pessoas está muito apegada ao passado, ao que está familiarizada e, portanto, perde oportunidades que estão bem à sua frente. As portas podem fechar, mas sempre há outro número ilimitado de portas, novas oportunidades. O mundo está cheio de oportunidades, o poder infinito é ilimitado e, portanto, as possibilidades são incontáveis, nem todo plano funciona, às vezes há perdas e falhas, às vezes existem problemas nos relacionamentos, às vezes as pessoas perdem seu dinheiro ou emprego ou encontram outras coisas desagradáveis. Nem sempre temos controle sobre esses eventos, mas podemos exercer controle sobre nossa atitude mental. Quando um desses eventos acontece e focamos nossa atenção na perda, a porta fechada, vemos apenas uma porta fechada com a frustração e infelicidade resultantes. Se pudéssemos apenas desviar nossa visão e atenção da porta fechada, poderíamos nos surpreender ao descobrir novas portas abertas. Pode não ser tão fácil mover nossos olhos para outro lugar, devido ao apego ao antigo e familiar e ao medo do novo e do desconhecido. Se você achar difícil interromper o fluxo de pensamentos negativos descontrolados, sua mente continuará se concentrando na perda, no fracasso e na frustração, na porta que se fechou. Repare, esses pensamentos o ajudariam de alguma forma ou criaram um sofrimento evitarão mudanças e melhorias. Você pode concordar com o que está sendo dito aqui em partes, mas como você pode se libertar de apegos passados e ver as novas oportunidades? Como você pode se obrigar a ver e entrar nas novas portas que se abrem para você? Para entrar, você precisa fazer algum esforço. Você precisará estar mais atento aos seus pensamentos, você deve desejar-se libertar de pensamentos que o mantém preso em um lugar. Você precisa desenvolver algum grau de autodisciplina. Você precisa desenvolver um certo grau de capacidade de concentração e controle de sua mente. Você precisa aproveitar o poder das afirmações e da visualização e um certo grau de paz interior também seria útil. Isso o ajudará a rejeitar pensamentos negativos indesejados e a ter uma mente mais aberta, positiva e feliz. Quando sua mente estiver em paz, será mais fácil para você se desligar do passado, manter a mente aberta e, portanto, ver com mais clareza as novas portas que se abrem para você. Bem, esse é o conteúdo de hoje, um conteúdo breve, mas que vale a pena refletir sobre ele e tomar novas ações. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com amigos e familiares. Não se esqueça de visitar os links importantes aqui na descrição desse vídeo. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve.